E aí gente, eu todos muito bem-vindos, é o Bigodonário na área e hoje eu tô aqui, mano, pra abrir com vocês os presentinhos que a Supercell deu nos dois anos de Clash Royale, cara Dois anos aí de muita alegria, desse jogo lindo e maravilhoso Eu infelizmente queria ter começado desde a época que foi lançado, mas eu via eu via aquelas propagandas do Clash Royale E mano, não dava muita bola assim, sabe, eu achava que era mais um joguinho qualquer Mas, mano, depois que eu descobri o Clash Royale, minha vida mudou totalmente, tanto que hoje eu sou um youtuber de quê? Clash Royale É um jogo que realmente a gente fica Bastante tempo ali, enfim, se dedicando Pra subir troféu, é muito legal ver todo o cuidado Que a Supercell tem com o Clash Reale E, mano, hoje é dia de comemorar aí, né? Acaba a sorte que a promoção foi lançada ontem Ou antes de ontem, não sei quando que eu vou postar esse vídeo Mas, enfim Vamos abrir, tomara que venha coisa boa Eu esperava que a Supercell ia dar uns presentinhos Melhor, mas tudo bem Seguinte, já estamos aqui dentro do Clash, vou botar esse baúzinho aqui de ouro Pra abrir e vamos ver aqui Os presentes que a Supercell Deu, mas, gente, é esse baúzinho mágico e o baúzinho do relâmpago Supercell, sei lá, um baúzinho da sorte Um baúzinho do rei quem sabe Ia ser bom, mas tudo bem, cara Também tem aqui a aceleração de ouro, que tá grátis A gente vai pegar aqui a aceleração de ouro E vamos começar abrindo um baúzinho O segundo baú, o baúzinho do relâmpago Porque é o baúzinho do relâmpago é aquele baúzinho que é, meio. Vocês sabem como que é, né? 630 de ouro, beleza Goblins Mini Peca, opa, valeu pela Mini Peca aí, gostei. E lançador, beleza? Eu vou trocar o lançador, né? Executor, ai caramba, não quero. Eu vou, eu vou só trocar aqui as, as cartas, as cartas épicas, porque eu quero Peca. Vem Peca, pelo amor de Deus! É só isso que eu peço, Pequinha pelo amor. Ai! Ah, beleza, Baby Dragon. Não. Não, não, beleza, tá bom Vamos aproveitar também e pegar esse baú mágico Mas antes é disso, cara, já desce aqui embaixo Deixa o seu like e também se inscreva no canal se você não for inscrito e Lembrando pra vocês que eu também tenho Instagram Me segue lá no Instagram, é arroba Você vai estar acompanhando tudo que, enfim, a gente faz aqui Tanto a Casa do Flakes e tudo mais É muito legal, me acompanha lá, arroba E o like, obviamente, e se inscrever no canal E agora vamos abrir esse baúzinho mágico aqui Supercebo, pelo amor de Deus Eu espero que esse presente seja um presente com carinho, beleza? 1320 de ouro, tranquilo morteirão. Aí, ó, é bola de fogo Ó, já veio? É, porque eu tô sentindo Que eu vou ganhar lendária, cara Beleza, veneno Vamos ver espírito de gelo Lápide Ah, não, mano <risos> Parabéns pra Supercell Obrigado, Supercell Pelo presente aí né, lendária, mano, balão e, e, e... Ai, mano, do céu, tem que ver se tá gravando, tá gravando, será? Pelo amor de Deus, eu vou até mostrar pra vocês, né, porque se não tiver gravando, eu, eu me encrenco, mas vamos ver Caraca, caraca, mano, que que vai vir, Quem que vai vir, Quem que... Tá round. tá bom, Foi de graça, tá valendo Pelo menos a gente já garantiu a nossa lendária do vídeo de hoje Nós vamos aproveitar e abrir também o baúzinho do clã, que deixei pra abrir vídeo, obviamente e vai ah, lá, beleza 1620 de ouro Bombardeiro Goblins com dardo Arqueiras Bárbaros Goblins lanceiros cura e clone Esse baú é cagado Ao extremo Ao extremo Bora coletar aqui essa missão Beleza, gigante Mas não quero muito um palmo gigante Porque é sério eu, eu gosto de usar gigante Mas o meu gigante não é bem upado. Então não dá pra usar E eu queria aproveitar também E eu queria aproveitar também e Comprar aqui um baú Aqui na loja mesmo É, ai, vou gastar geminha Mas acho que vai valer a pena Porque a minha sorte diária aqui Tá mago elétrico Peca, Bola de Fogo e Flecha, são tudo carta que eu uso e eu queria muito Pekka, né? e Mago Elétrico também, obviamente, mas enfim, Mago Elétrico vai ser meio difícil, mas vamos deitar aqui, ver, vamos comprar um, 1.800 de ouro, beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Flechas, ai, coletor, carrinho de canhão Mais, tá? Eu vou ficar quietinho, eu não vou cobrar mais É melhor nós não gastar essas geminhas aqui para deixar para desafio Beleza galera, nós vamos usar esse deck de pé com a minha cavaleira Nós vamos puxar uma batalha aqui, vamos ver o que vai acontecer nesse negócio Estamos ah, jogando contra o The Dragon King Beleza cara Do clã Tele. Itália Bros, Itália Bros, entendeu? <risos> Tranquilo, ó, vamos começar aqui colocando o nosso coletor de The Shears. O cara começou com um mago, meu Deus, mas tem gente usando mago nesse Clash Royale Ele tá rindo porque eu não estou entendendo, eu estou com essa cara até, sei lá, não posso falar besteira aqui no vídeo não vai dar ruim, calma aí, vamos tacar isso aqui na cabeça de tudo, de todo mundo, beleza? É, só eu não consegui matar aqui esse corredor, né que, que, que seria o essencial Mas ele gastou um elixirzinho do caramba Se a gente tivesse elixir agora, mano Pra tacar uma flechada esqueço, só, só, só, só, só, só, só. só pra sobreviver esse aqui E ai, mano, manda essa risadinha de novo Manda, manda essa risadinha, bicho <risos> Vou mandar uma risadinha pra ele Porque assim, ó, ele se deu mal No primeiro punch. desculpa Se achou demais, entende? Se achou demais, quem se acha demais, mano Não se dá bem, é sério Vai por mim é, é, Vamos ver O que, é que ele vai vir O deck dele já deu pra perceber é Aqueles decks bem chatão Aqueles decks de... É Aqueles decks que ele faz toda a vida Vários punchzinhos rápidos, sabe? Vocês estão tão, tão ligados na minha? Tão ligado, tão, tão... Tá certo Beleza, aqui Consegui alterar As três noqueteiras dele Perfeitamente Então assim, ó esse cara tá lascado, mano, esse cara tá lascado, é sério A gente vai dar uma sovinha nele aqui, só pra ele aprender, pra deixar de ser bobinho Vamos dar ainda hit lá pro meio cavaleiro na torre dele, mano E chega, mano, chega de se achar, entendeu? Vem aqui, quer mandar chorinho achando que vai aonde? Ah, ah. A gente já faz assim, pega aqui, uma pega que se trouxe do teu, teu corredor Teu corredor não deu pra nada, querido E beleza, vamos ver agora o que a gente consegue fazer Vou fazer o quê? Vou tacar flechinhas aqui Flechinha atacada com sucesso, ele vai tacar o mago Beleza, tacou o mago, tranquilo Não tem problema, a gente já vai com o cavaleiro Também pra cima dele E beleza, cara, agora não, tu pode tacar o que tu quiser Entendeu? E a gente vai pra três coroas Porque eu não sou trouxa, vem mandar risadinha porque No começo da partida Vou até mandar pra ele um ops um Eu não vou mandar não, porque assim, ó Eu vou até ignorar Pode, pode, querido, quer levar essa não vai dar nem pra levar essa torre, desculpa The King Mas eu vou mandar um Oops cara, eu vou mandar um Oops aqui, não adianta ficar brabinho, ninguém manda se achar aqui, tá bom? Ninguém manda Ah, agora vem bastante ouro aqui, mano, tô gostando, chegamos aqui nos 4 mil troféus, tá valendo Bora puxar mais uma e vamos ver, estamos jogando contra o Bugir... Bugirarram, sei lá, mano, que nome esquisito, cara, que nome esquisito Beleza, vamos começar fazendo o que aqui? Vamos começar esperando, né? Às vezes esperar é o, é o essencial Pra ver se o cara vai fazer um ataque rápido pra gente Mas eu acho que não Então vamos dividir aqui a nossa gangue Vai uma pra lado, um pedaço assim pro outro E tá valendo, vamos ver o que ele vai atacar Com os morceguinhos, os morceguinhos Tá bom, tá valendo, cara Interessante, interessante Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá conseguiu matar os morceguinhos dele? Conseguimos E beleza, ele já foi de mago elétrico lá atrás Eu vou vir com o mago elétrico aqui também E... Talvez, o que? Corredor, será? Será que vai ser corredor? Não sei Tá com cara, hein? Nossa, mano, eu dei esses caras que tem bola de fogo que mata o meu mago É sério, eu fico, tipo, muito bravo E será que ele tem Torre Inferno? Eu tô, eu tô sentindo que ele tem Torre Inferno, por isso que ele matou o meu maguinho elétricozinho E tranquilo, cara Olha, o cara já foi ali de... <risos> Mal espera tu que eu tenho meia cavaleiro, né? Eu sei Eu sei que tu não espera isso Eu sabia que tu não esperava por essa Mas tranquilo, vamos fazer o seguinte eu vou tacar uma ganguezinha aqui do outro lado e vamos fazer o cara ter que gastar dos dois lados Beleza Zapzinho aqui Só pra gente matar isso aqui rápido É eu, eu queria que fosse diferente Não foi Mas tá valendo Tá valendo aqui porque a gente vai dar um daninho lá na torre dele é, é, foi um daninho Entende? Não foi nada assim Absurdo, mas foi um daninho Então tá valendo Qualquer daninho é vantagem aqui pra nós Beleza? Vamos fazer o seguinte Esperar o elixir carregar, João Respira fundo O teu maior problema nesse jogo aqui é a tua euforia Tu fica louco e não vai nada com nada, entendeu? Ah, lá vem ele com a Valkyria. Beleza, cara. Beleza. Quer usar Valkyria, usa. Quer... Não vou gastar meu... Meu coisa aqui. Mano, essa flecha aí foi pra um morceguinho só. Tranquilo. Esse é o João. Esse é o Elbigodon. Eu não vou gastar mais nada aqui. Se a minha peca passar reto, vai ser uma boa. Mano, a minha P.E.K.K.A vai passar retão, olha. <risos> a .K .K a P.E.K.K.A. lá a torre. Ai. Ai, se não fosse... Calma aí que o celular tá vibrando agora aqui Tranquilo Bora atacar o Mago Elétrico Quer dizer, o meu Mega Cavaleiros Aqui, ele gastou um Elixir do caramba agora Também vai dar um dano do caramba Mas tudo bem Fazer o seguinte Eu vou de Gangue de Goblins aqui do outro lado Ele vai ser obrigado a gastar Elixir Sabia Calma Zap Opa Calma aí, querido Calma aí Bora atacar o Corredor aqui Quer dizer, minha peca, Beleza Fantasminha Real lá Junto com a Gangue de Goblins e é lá que nós temos que levar, cara É lá que nós temos que levar Olha isso, olha a ganguezinha de goblins dando dano lá, ó Ui, delícia Uh Beleza, galera Eu acho que se a gente conseguir ciclar aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu só não posso perder esse negócio Calma Beleza, zapzinho aqui E vamos levar essa Levou, mano. Conseguimos. Ufa! Caramba, eu jurei que ia perder isso aqui, por isso que eu fiquei até meio que quieto, né? Provavelmente eu vou fazer alguns cortes nessa partida, mano. É sério, eu jurei que a gente ia perder aqui no finalzinho. O cara tava conseguindo alterar bem as minhas paradas aqui, mas pelo menos conseguimos vencer. Ufa, 4.029 troféus Mano, essa temporada eu fiquei feliz que eu consegui bastante troféu até Eu cheguei a 4.100 e pouco Deixa eu ver se aparece aqui, calma aí Eu cheguei no meu recorde dessa temporada que foi 4.154 Eu desci um pouquinho, mas já eu vou estar tá recuperando agora o troféu Toda vida que eu vou testar deck novo, eu desço É basicamente isso, mas quando eu fico com esse deck aqui Que é o deck que eu sei jogar, eu sou bastante troféu A minha meta, obviamente, era tentar chegar na desafiante de 2 Provavelmente eu não vou conseguir Mas eu já fiquei bem feliz com esse meu recorde Tô feliz demais pela lendária que a gente conseguiu aqui, né No aniversário, nos presentinhos que a Supercell deu pra gente Lava round, não era o que eu queria Mas tá valendo, é lendária de graça eu Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar muito Like aqui embaixo e também se inscrever no canal Se você aí não for inscrito ainda E também, cara, se você quiser poder passar No meu Instagram, é jvfeio Me segue lá, beleza? Um beijo no coração De cada um de vocês e valeu!